Fala aí galera, loucos por drywall. Pessoal, eu fiquei espantado, pessoal, espantado. Eu vim aqui na Leroy Merlin, como vocês podem ver, né? E eu vim aqui para poder adquirir uma nova parafusadeira. Por quê? Porque nós temos muitas parafusadeiras. Para drywall, para outras funções, né? só que eu estou precisando de mais uma parafusadeira lá por causa da equipe. Então eu vim aqui comprar uma parafusadeira. Cheguei aqui galera, encontrei aqui uma promoção que eu quero compartilhar com vocês Antes de falar do preço galera, deixa eu falar um negócio, pedir um negócio para vocês Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário E fique até o final do vídeo porque eu vou falar sobre essa parafusadeira, sobre potência, sobre a bateria Sobre a vantagem dela, sobre outras parafusadeiras, tá bom? Mas bora lá para o vídeo Primeira coisa pessoal, uma parafusadeira tá essa parafusadeira da Enriu tá, como você pode ver aqui a TE CD 182 Li 2B tá. Essa parafusadeira aqui, galera, ela vem já com o carregador, ela vem com duas baterias tá, tá aqui ó, duas baterias e é uma parafusadeira pessoal tá, mostra aqui Alexandre. O mandril dela, pessoal, é de aço, tá? Não é plástico. Por quê? Uma parafusadeira com mandril de plástico, ela funciona muito bem, pessoal. Tal, dependendo do que você quer. Só que essa parafusadeira, eu quero uma parafusadeira para fazer força. Então ela é uma furadeira parafusadeira e uma parafusadeira com mandril de aço, vocês sabem que é muito caro, galera, é muito caro. Olha quanto é que essa parafusadeira tá saindo, pessoal. Fiquei espantado. 699,90. Olha, eu quero deixar claro que eu já falei aqui com o um rapaz, né? Comentei que essa parafusadeira tava muito barato, porque tem parafusadeira aqui com mandril de plástico a 1.700, galera. E tem uma aqui que só vê uma bateria a 900 reais. Então, pô, eu achei ela barata demais. Ela tá muito abaixo do preço. Só que ele falou o seguinte. Isso aqui é uma promoção. Então ele não sabe até que dia vai estar essa promoção. Eu estou filmando aqui hoje no dia 11, não é isso Alexandre? Isso aí, correto. Estou filmando no dia 11 de janeiro. Então o dia que você vier aqui na Leroy Merlin, eu não sei que você, quanto é que você vai comprar. Eu vou deixar o link da Leroy Merlin também lá nos comentários, do, do, na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link da Leroy Merlin e vou deixar o link da o pessoal. Para que vocês possam acessar a Angel. E ver também que é muito barato, muito barato uma parafusadeira dessa, tá bom? Mas eu vou, vou comprar agora que eu não posso abrir, tá pessoal? Então eu vou ter que levar o, é, ela fechada, vou pagar ela. Quando chegar lá no curso, lá na empresa, eu vou abrir ela, vou mostrar todos os detalhes para vocês, tá? E vou falar sobre a potência dela e vou mostrar que ela é vantajosa. Inclusive eu vou mostrar para vocês que eu tenho uma dessa Há mais de um ano Tem uma dessa mais de um ano Funcionando top de linha lá, tá bom? Fica aí comigo, bora lá Bora lá pro caixa, galera Bora, Alexandre Bora lá, galera Bora agora ver essa máquina aqui, né? Que como eu disse Está, está super barata lá na, na Leroy Merlin Eu vou deixar o link aqui da Leroy Merlin vou deixar também embaixo o link da Enel da para você conhecer mais produtos da Enel pessoal vamos lá deixa eu abrir primeiro logo aqui tá olha só pessoal já começa o diferencial dela olha que caixa bem resistente uma caixa muito boa aqui ó parafusadeira maravilhosa pessoal maravilhosa mesmo tá? Uma parafusadeira de qualidade, deixa eu ver se tem tá, com uma carga aqui na bateria. Ela tem essa mudança aqui que você pode mudar para rotação 1 ou rotação 2, tá? Vai aumentar o RPM, que é a rotação por minuto, como vai também aumentar o IPM, que é o impacto por minuto, tá? E ela tem um ótimo RPM um ótimo impacto por minuto. Superior até muita máquina aí, pessoal, de R$ 1.700 que eu vi. Então, eu comprei a da Enrio porque, em primeiro lugar, eu já tenho essa da Enrio, Eu quer dizer, eu já tenho essa, não, tenho outras parafusadeiras da Enril, principalmente a, a para drywall, né? Então, tá aqui, ó, essa daqui você pode ver que ela já tá toda aqui enferrujada de tanto usar, tá aqui sem me, me dar nenhum tipo de problema, ó. Bem surradinha, que é máquina de obra, né? Mas perfeito estado, tá bom? Ela tem essa vantagem, essa luz de LED que te ajuda né, na questão quando você está trabalhando no escuro. É, ela tem essa mudança aqui de RPM, que nem a gente falou. Aqui você pode usar ela só em impacto, tá? Quando ela está só em impacto, você vê que é, é impacto e furadeira, tá? Ela é furadeira e impacto. Aí você pode rodar para cá, usar ela só parafusadeira. E aqui você pode usar só furadeira. E aqui tem o, a mudança, né, pessoal, do, do torque, tá? Ela vem com duas baterias, ferramenta com, com peso bom, deve dar 1,4 um kg alguma coisa. Vem com duas baterias, tá? E vamos ser sinceros, pessoal. Uma máquina que vem com duas baterias e um carregador, pô, por 699 tá muito barato, pessoal. Tá muito barato mesmo. Tá? Isso aqui é pra gente prender do lado dela pra prender no, no cinto. né? Uma das vantagens que ela tem é porque ela é da linha Power X Change. É, a vantagem dela é que uma bateria vai servir para mais de 60 ferramentas que tem nessa linha. A linha Power X Change tem furadeira, parafusadeira, tem lixadeira, tem serra tico-tico, tem esmerilhadeira. Tem, cara, tem muita coisa, muita coisa nessa linha, mais de 60 ferramentas. Então, eu agora, o que, que eu faria se eu não tivesse mais bateria? Claro que eu tenho mais baterias, né? Porque a gente usa muito. É, se eu não tivesse, eu poderia comprar agora só as outras máquinas sem bateria, que as outras máquinas, elas vêm sem bateria. E você também pode comprar outras baterias é, é, é, isoladamente, tá? Tá ok? Então, pessoal, é, um, é uma ferramenta de qualidade, um ótimo preço, cara, um ótimo custo-benefício, que é uma coisa que eu viso muito. Eu viso muita qualidade, sim, pessoal, eu viso muita qualidade. A Enriu, ela tem aqui no Rio de Janeiro, para que você que é aqui do Rio de Janeiro, ela tem diversas lojas de manutenção, São Paulo também, vários locais do Brasil ela tem lojas de manutenção, então você, se você comprar... E, e acontecer durante aí, você deixar a tua parafusadeira cair, precisar trocar algum tipo de peça na tua parafusadeira, ou na tua furadeira, ou na, tu, na ferramenta que você estiver utilizando, cara, você tem assistência técnica aí na tua cidade, com certeza. Eu viso a qualidade, eu viso a assistência técnica, que isso é importantíssimo. Mas eu viso também preço, pessoal. Eu preciso ter muita parafusadeira. E eu não posso, cara, deixar de comprar uma parafusadeira de qualidade com bom preço. Então eu quero parabenizar a Henry pela, por esse, por essa pelas ferramentas de qualidade, que é de tecnologia alemã, uma coisa que muita gente não sabe, tá, pessoal? A Enriu é tecnologia alemã. Por 700 reais, uma parafusadeira dessa tá muito barato, tá bom? Então fica a dica aí para você que quer uma parafusadeira barata e de qualidade: tem, a, é, tem essa parafusadeira aqui da Enriu. Como você também pode ver, várias outras ferramentas da Enriu na linha Power X Change Um abraço para você que, como eu, é louco por drywall.